Olá, eu sou o professor Emílio Júnior e vamos trabalhar não só coxas, mas também glúteos com extensão de quadril. Esse exercício é muito bom para se fazer, mas antes você tem que ter a liberação do seu médico e vai lá embaixo na descrição desse vídeo, que se você quiser ficar com o corpinho todo durinho, todo definido, é só você adquirir o cardápio ganho de massa magra, tá aí embaixo na descrição desse vídeo não perca essa oportunidade são mais de oito tipos de variações para você utilizar no café da manhã no almoço no jantar são várias variações que você tem tá bom vamos lá vem comigo vou ficar de joelho mas para isso você vai ter que ter um tatame ou um colchonete uma toalha felpuda. e sempre cuidado quando você ficar de joelho para não agredir os seus joelhos você vai fazer o seguinte eu estou aqui de joelhos, com a, os joelhos, né, as coxas estão afastadas a largura do quadril. Projeta o peitoral à frente, contrai o seu abdômen, faz a extensão dos seus, dos seus pés atrás e você vai fazer esse movimento aqui. Ficou. Agora você vai flexionar, dobrar os seus joelhos, como se você fosse sentar no seu calcanhar. Observe que deu uma alongada aqui na musculatura do quadríceps da coxa, é isso aí. Aí você vai voltar à posição inicial, projetar o quadril à frente, contrai o glúteo, contrai o músculo do glúteo e volta à posição inicial. Subiu contrai o músculo do glúteo e volta à posição inicial. Fazendo este movimento, você vai conseguir trabalhar bastante as suas coxas, como também a região do seu glúteo, ó, fazendo só esse movimento. Desceu e subiu. Desceu sempre devagar, não precisa fazer correndo, tá bom? Subiu. Desceu, alonga, sente alongar e subiu. Mais uma vez. Desceu, isso, subiu. mais uma para trabalhar bastante. Desceu e subiu. Fazendo esse tipo de treinamento, você vai conseguir atingir a musculatura, não só dos seus glúteos, das suas coxas, mas também posterior de coxas. Olha quantas musculaturas você conseguiu trabalhar fazendo um exercício tão fácil, tão simples. Gostou demais dessa dica? Então não deixa de assistir ó, esses outros vídeos aqui, que são vídeos importantes, que vão agregar ainda mais no seu treinamento. E se você não é inscrito, inscreva-se, vai lá na descrição desse vídeo, que tem o link para você pegar o cardápio ganho de massa magra. Até nosso próximo encontro!